Bora, vamos voltar à programação normal aqui, deixa eu ver Lancei um filho do um cachorro agora, mano Pra compensar o crime de Evelyn, né Contra Joana, hein, mano Acho que esse, esse jogo aqui deve ser um bom jogo pra criar fendas Mas eu vou fazer protobelt porque é gostosinho, né, mano Mano, olha lá, a Karma no outro time já tá farmando pontos aí pra resgatar o gank Rapaziada, cadê a equipe anti mano Ó o Bezos ali, mano Já vou falar pra ele que eu vou contatar Já vou contatar a equipe anti -ghost. Já vou contatar a equipe anti-ghost, mano Deixa eu ver, bot tem full pressão, então o Aronguia embaixo vai ser meu. A Seju deve ter startado o Red, mas eu não prestei atenção, né? Só fazer o full clear mesmo aqui. Pô, aí é foda, o Eutano. Não tem muito o que fazer, tem jogo que realmente não dá pra ganhar, tá ligado? Vou flashar pra salvar o guerreiro. Ah, feels Red, mano. Eu flashei pra salvar o guerreiro e não deu, velho Mas tá de boa, pegamos uma killzinha Nossa, rapaziada, eu tô jogando com o Drauzio Varela aqui no chat, mano Será que é aquele médico lá? Nossa, minha mãe vê o negócio dele direto É sim, ele é meu avô É verdade Quer dizer, às vezes não. Drauzio <risos> Challenge, pensa. O cara é médico da maior performance e der é challenge no low. É o KO, né? O cara podia checar a galinha pra mim, mano. Era muito importante, velho. Olha lá, eu tenho uma decisão a tomar agora. Ou eu vou farmar esses campos de cima, mas eu acho que não tá up. Eu tenho quase certeza que a Sejone roubou minha jungle, velho. Se liga, eu, tô, eu tenho quase certeza que esse meu trajeto vai ser inútil, ó. Eu tô indo pra cá, ainda vou galinha e vou descer. Eu poderia só descer direto, mano. Quase certeza que essa jungle minha aqui o cara já roubou, né, velho? Olha lá, tá aqui agora, né? Calma, Gragão. Só não morre, filhão. Morreu. Aí o Gragão dormiu no ponto. Colheita? Só quero colheita. Mano, tem uma karma aqui não ou eu tô muito doido, velho? Calma que nós ganha esse aqui, nós ganha isso aqui, velho. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Comigo cancelando a mamada aí não vai ganhar nunca, né, Marquinhos? Calma, deixa ele stunar. Ai, velho. Joguei mal, joguei mal, velho. Nice, Lux! Mas eu dei o fur no cara errado também. Lux! Nice, Luxinha! Mano, que Lux boa, velho. É o Drauzio, rapaziada. É o Drauzio, mano. Nossa, o Clad tá de exaust, hein, mano. Esse Clad vai dar muito trabalho, velho. Sério, vai ser surreal o trabalho que esse cara vai dar. Aproveitar que a Seju deu aquele overzinho, né, já faz isso aqui rapidão. Nice, mano. O dragãozinho é nosso. Pena que a Lux roubou meu aronguejo, né, velho? Que feels bad ela ter roubado isso. Se liga, eu acho que eu vou aprontar uma trama aqui, ó. Roubei XP ali em cima. Né? E aí, Bezos, você vai passar por algum lugar, velho? Vou fingir que eu sou espantalho, velho. Será que tem follow-up? Ah! Vou ter que sair correndo. Mas eu só vi a é, tá cabecinha, velho. O bonde da botchiline aqui ainda. Ah, tentei dar o um bait. Marquinhos me indica o nick pro meu fiddle? Uai, Elton. Nick de fiddle, rapaziada? Mamadinha saliente Ou só mamo Palitinho sugador Olha o Toy, o toy lançando a braba Pouquinho de veludo Mamo os cara, mamos cara é uma boa Mano, eu não mato esse cara nem se eu quiser muito Eu nem sei porque que eu tô vindo aqui Ué, nossa, pera aí, eu tô no em mim? Pera aí, eu vou morrer? Ai, ah, eu flashei isso, cara Não! Que ruim, mano, isso eu não posso pisar topside nunca, velho. Eu tenho que jogar só mid-bot. Só que eu não queria que o Arauto e agora. Acho que eu só faço isso aqui, né, mano? Eu boto um rapaz lá, ó. Pra ficar guardando pra nós o terreno. Olha lá como é que ele fica lá, ó. Nossa, mas fica estranho, hein, mano? Eu só tenho que fazer isso. Eu tenho que deixar um rapaz lá e meter o pé. Não posso pisar top não, mano. Tá maluco. Comenta as diferenças de Night Harvest e Protobelt pra Fiddle. O que, que é Night Harvest o, o lugar? T? O fato de eu fazer Protobelt é porque eu gosto da utilidade dele, mano, tá ligado? Do dash que ele me dá, do, do, do, do speed que ele me dá. Será que esse Night Harvest é o... Ah, o colhedor noturno? Mano, o colhedor, ele, ele realmente é bom pra Fiddle e dá mais dano. Só que a Leandre também dá mais dano no Fiddle. Só que eu prefiro muito mais a utilidade do Protobelt, mano. O speed que ele dá. Mesmo Nerfado o Protobelt, é por isso que eu gosto dele, tá ligado? Ai, meu Deus, fodeu, véio. Fodeu, fodeu, fodeu Nem fudendo que aquele cara vai sair vivo, velho Nossa, o dano da Karma Nossa, mano, como é que essa Seju sai ao vivo, velho Bora, galera, bora, galera, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Time Mano, pode dar muito dano Dicas pra quem quer começar do zero Streamar do zero e não tem sentido nenhum Papo de visão Mano, sei lá, velho. Isso é realmente o que você quer streamar da sua vida Você tem certeza dessa sua escolha? Já começa aí, mano, porque o bagulho não é fácil Você vai ter que abrir mão de muita coisa, mano Você vai ter que sacrificar, mano, muita coisa Você vai ter que streamar no mínimo de 15 a 12 horas diária no começo No mínimo Era o que eu streamava no começo, tá ligado? Por isso que eu tô falando isso você vai ter que... Mano, aí que que é o que é ser cara de pau? Igual eu falei, né? Tinha um bagulho que eu tinha vergonha de fazer E eu me arrependo de ter tido vergonha Eu tinha que ter sido mais cara de pau de, Tipo assim, eu caía contra o Yoda Aí eu tinha vergonha de mandar no alvo assim, ó Tweet.tv.quens Aí você faz um merchanzinho A melhor mamada do Centro-Oeste Sei lá, falando que joga de fido Aí você faz o seu merchanzinho Seja cara de pau nisso Aí você tem que divulgar em todas as redes sociais que você usa, mano Igual, tipo, eu fiz uma transmissão no WhatsApp Pra mandar pra alguns amigos meus que jogavam tibia de internet, tá ligado? E pros meus vizinhos. A rapaziada que é da internet, saca? Até de Goiânia, assim. Aí eu fiz uma transmissão e mandei pra vários, tá ligado? Mano, teve uns 15 que me bloqueou no WhatsApp, porque eu mandava todo dia lá, que eu tava online na Twitch. Mas foda-se, eu mandava, tá ligado? Eu era cara de pau e mandava mesmo, mano. Aí, que mais? Tipo, Discord. Vai divulgando, mano. Lembra que é seu trabalho. Você tem que divulgar ele de algum jeito, tá ligado? É seu trabalho. E, mano, você tem que ou ser bom ou ser engraçado. Eu não sou um especialista nem nada nisso, mano, mas você tem que... Véi, não sei, velho. É difícil Se eu não me engano A stream fez um curso Para streamers Que quer começar a streamar Recomendo Sem kek Aliás, eu nunca nem li, mano Não, foi com kek Não, não, Mito Foi com kek Eu nunca nem li isso pra tá recomendado Foi kek, foi kek Pera aí. Ele tem ult ainda O 7, mano Ele tá doidinho pra me ultar Sabia Ó, oh, tô vivo Mano, esse Gragas é muito bom, mano Por que que ele não aperta os botão dele? Meu Deus, Gragas Ajuda nós, Gragas Deixa eu mandar uma ajuda a nós O cara é muito bom, velho. Por que que ele não apertou os botão dele, mano? Mano, tá suave Vocês estão vendo que meu ult tá dando muito dano, né? E eu nem fechei colhedor ainda, mano Peguei colhedor, jazim, botezones E eu começo a fazer uma baguncinha esse jogo Bom, vou dar um R aqui, mano Se não fosse o cara cancelando minha mamada, eu ia matar todo mundo, velho. Pegou, dragão? Bombaram. O time dos caras tem muito boneco que cancela minha mamada. Isso aí tá me fudendo, tá ligado? Se não fosse isso, eu tinha matado todo mundo ali, juro pra vocês, velho. É. Não saiu o dano da mamada aqui, tipo, a última que Dá muito dano. Se saísse, os caras iam morrer tudo insta. velho. Tá, vou ter ult agora, vou ter zonias também. O que é isso? Os caras já tão fazendo ali, velho. Nossa, eu nem roubei o bagulho e nem Smite eu não tinha, hein? <risos> roubei na ult. <risos> Será que precisava dessas zonas? Acho que não, mas tá tudo bem. Tá sem, tá sem flash, né, Ezinha? Não. Calma, galera, só sai. Vamos mid usar o agora. Ó o de ladinho, hein, mano. Dá pra continuar, mano. Eu vou TR agora. Nossa, meu boneco bugou tudo. Né? Fui dar um protobelt ali fiquei preso na parede, velho. Acho que esse city pode ser um Spoke pouco ruim, hein, de mano? Deixa eu ver. Uh, Luciens uh, vão fazendo isso aí, fica de boa. Ai, mano, a vida do cara. Ai, mano, na hora que eu ia passar o facão nele Que crime, hein, galera Nossa, eu ia passar o facão no cara ele deu um tirinho pra trás Joguei mal, mano eu podia ter encostado na parede ali E só de eu dar um E no free eu ia ser útil na luta Eu trollei agora Nice Deixa eu ver se eu dou um R aqui de ladinho Mano, mata esse cara antes que ele pega o pocotó, velho. Jesus amado. Essa porra de Kled aí, velho. O cara joga de Kled de barreira exaust, né, mano? Você tá louco, velho. Tô 16, hein, mano. A Seju tá nível 12, mano. Não sei o que, que essa Seju me né, aprontou, velho. Alguma coisinha esse cara fez errado aí, mano. Tá maluco. Acho que é melhor virar neles, hein, mano. Eu tenho um ult e protovelt. Eles vão achar que eu não tenho ult, tá ligado? Ah, nem vai dar tempo do meu ult voltar, na é, real. Aqui galera Dois low hum, Nice Barrigão, barrigão uh, yeah. Nice Estranho, vocês viram que agora eu consegui mamar o Kled de... Vocês viram que eu consegui mamar o Kled tá que ele conseguiu, velho não precisa das não, mas só usei no instinto mano, tem vez, a ah lá, de novo tem vez, eu queria entender isso tem vez que eu consigo mamar o Cled quando ele sai do Pocotó e vira o bichinho, só que aí tem vez que, eu, que eu, o cavalo dele buga a minha mamada, mano, aí não mama tem vez que isso acontece e tem vez que não acontece eu não sei se é bug ou sei lá velho. é alguma coisinha muito errada Rapaziada, tô chegando Calma, não tem um ar de onde eu tô Dá pra fazer uma, baguia, uma bagunça. Nossa, eu dei dano no facão No guerreiro ali, mano GG, se pá Espera, um eu queria ultar na base Espera aí, dá GG não, dá GG não Bora matar eles, bora matar eles Eu quero o Jin, mano, vou esperar o Jin nascer Ah, N a ult Olha o rangezinho magro que eu fiquei ah, deu pra matar ninguém. Jogão, jogão. Deixa eu fechar um item aqui pra falar que eu fiquei full já ó. Nice, velho. disse que você mama de um jeito diferente, Marquinhos. É, ele não tá errado, velho. Isso é verdade. <risos>